Acho que pensar pós-porn dentro do campo de mídia tática é falar sobretudo de submediologia, né? Porque pós porno é a pornografia que não é mainstream, não é feita pelo homem, não é distribuída pelo homem, não recebe financiamento. Então falar de pós-porn é falar de submediologia, é falar de você criar os seus próprios meios de disseminar e de viralizar as informações que você realmente acha que são importantes. Inclusive, o tipo de sexualidade que você quer praticar. Hackerismo de identidade. É... Eu acho que quando a gente começou a pensar em tecnologia através dos olhos da Dona, dona Haraway o conceito de identidade começou a se multiplicar em vários, várias ramificações, né? Então eu acho que para a mulher que vivia a vida privada dentro do, do lar, do, do ambiente doméstico você poder dentro do seu ambiente doméstico acessar inclusive o trabalho sexual sendo Ken girl é um um processo muito interessante. Dentro desse processo de, de acesso, eu fico pensando um pouco o que que é a identidade e como esse conceito pode ser apropriado pela gente. Então eu acho que a identidade de hoje ela me interessa mais como um, um código aberto, que eu posso mudar ele independente de para ser homem ou mulher, do que como um, um Entidade que eu me aproprio dela e passo a então ser um sujeito que pratica o, o exercício desse, desse ser fixo, né? Então é isso. <risos>